Falando em otimização, temos o Search Engine Optimization. O SEO consiste em otimizar toda a minha presença web, nomeadamente o website, mas não só, também as redes sociais, otimizá-las para aparecer no Google. Isto é um trabalho que se faz de uma forma sustentada ao longo do tempo, não existem resultados rápidos, normalmente, há coisas que têm um impacto imediato, outras levam mais tempo, mas o que é certo é que é muito importante fazer esta otimização mesmo antes de investir em publicidade no Google, Porque se eh, tiver a sua página bem otimizada, isto é tão importante que tem impacto no preço que vai pagar na publicidade no Google, que tem, tem a questão do índice de qualidade. Eh, por isso é fundamental que eh, possa considerar que os seus conteúdos, como é que eles estão preparados, nomeadamente, por exemplo, o nome das imagens, do próprio fecheiro, o alt da imagem, que é um campo que aparece na inserção de imagem, a densidade do texto, se tem pelo menos 350 palavras, as palavras-chave que escolheu, um dos pilares do céu muito importante é o keywords, as palavras-chave que escolheu e a sua relevância, os links que tem para o seu website, também são altamente relevantes, nomeadamente o link building, e também a velocidade que tem o website, um fator muito importante, Pode estar no Google PageSpeed a velocidade. Deve ter mais que 75. Se tiver 70 não está mal. Se estiver abaixo de 65 é mau. Se estiver abaixo de 50 é péssimo. Portanto o Google PageSpeed diz qual é a velocidade. Pode usar outra ferramenta que é o GTmetrix. Que lhe permite dar mais detalhes sobre a velocidade. E lhe diz quantos segundos demora a carregar o seu website. Verifique que demora menos de 5 segundos a carregar. Ou pelo menos não ultrapassa os 10 segundos. Que isso já seria bastante tempo portanto todos estes fatores influenciam bastante no céu Uh, e, e, claro, tudo o que nós vimos aqui para trás tem impacto. Por exemplo, o facto de fazer um embed de um vídeo do YouTube no seu website e no YouTube colocar o link direto para o seu vídeo, este, esta, esta validação cruzada, tem impacto para o vídeo, tem impacto para, para o website, a utilização das redes sociais, do vídeo, da imagem, portanto, as palavras certas e os links, tudo isto e o próprio Google ou a Master Tools uh, é importante. O SEO, por si só, é um assunto até bastante técnico e bastante denso, uh, ao ponto, por exemplo, o próprio, o próprio tipo de alojamento que está Utilizar, pode ter impacto nisso e que é chamado o neighborhood ou, ou a vizinhança, portanto outros sites no próprio alojamento influencia, mas se trabalhar bem os conteúdos, as imagens, o nome da imagem, o alt tag, o link building, as keywords, a velocidade, tornar o site mobile também é fundamental, isto já são algumas bases no céu que lhe vai permitir já ter...